Fala pessoal aqui do canal Mais Notícias, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje aqui, vamos falar aí sobre os restos da aeronave Antonov 225, o maior avião do mundo, que era um avião aí da Ucrânia, tá certo? Que foi destruído num bombardeio da Rússia. Então assista o vídeo até o final para você ver todas essas imagens que acabaram de sair aí do avião destruído. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as notícias do momento. E já deixa o seu like e bora para esse vídeo. Pessoal, ó, TV Russa divulga imagens do avião Antonov-225, maior avião do mundo, após ser destruído na guerra da Ucrânia, fabricado na Ucrânia. Maior avião de carga do mundo foi atingido durante ataque russo ao aeroporto Ostomel, perto de Kiev, no último domingo. Em 2016, a aeronave pousou no Brasil pela primeira vez. Pessoal, vai acompanhando as imagens aí do avião destruído. Um canal de TV estatal da Rússia divulgou imagens de como ficou o Antonov 225, maior avião de carga do mundo, queimado em um ataque no aeroporto de Ostomel. Perto de Kiev, no último domingo, a reconstrução custaria mais de 3 bilhões de dólares e levaria muito tempo, informou a fabricante de armas estatal ucraniana. Então, essa aí foi a notícia. Como vocês podem ver, o avião, infelizmente, ficou muito danificado, muito destruído. Era o maior avião de carga do mundo. E como vocês podem ver nas imagens aí, não sobrou praticamente nada dele, nada que dê para poder reconstruir, se conseguir reconstruir seria uma coisa muito difícil, mas está aí as imagens, já deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se você gosta desse tipo de avião, gosta desse tipo de coisa, já deixa mais like ainda e deixa aqui nos comentários o que você acha da atitude da Rússia de ter destruído esse avião, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião, fechou? É isso aí e até o próximo vídeo.